Olá, se você goza rápido demais, se você sofre de ejaculação precoce em todas ou quase todas as vezes que você penetra uma vagina nesse vídeo eu vou te contar os três motivos que eu tenho em 95% de certeza que estão causando esse problema na sua vida então se você quer se ver livre da ejaculação precoce se você quer controlar e gozar na hora que você quiser, ou pelo menos gozar depois da sua parceira, estando assim os dois satisfeitos na relação sexual, você vai clicar agora no botão vermelho abaixo desse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, e no final do vídeo você vai clicar no link que está na descrição do vídeo aqui embaixo, ou no primeiro link dos comentários, para você ter uh, o complemento, desse vídeo de hoje e saber passo a passo como você vai praticar tudo que eu vou te falar aqui para acabar com esse problema preste muita atenção primeira causa da sua ejaculação precoce e você vai dizer para você mesmo agora você vai dizer para você em voz baixa se eu estou mentindo ou se eu estou dizendo a verdade você é viciado em pornografia você adora os X vídeos Pornhub Você adora brasileirinhas Você gosta de ver as mulheres lá Transando, de ver os homens transando com as mulheres E você gosta de se masturbar Também enquanto você vê isso Ou seja, você gosta de morrer na punheta Quando você está vendo um vídeo pornô E às vezes você até prefere Até prefere se masturbar vendo um vídeo pornô Do que ter contato com uma mulher porque, mesmo que você goze rápido na punheta, não tem ninguém pra ficar te vigiando, e nem te cobrando, e nem jogando na sua cara que você tem um problema e precisa de tratamento. Eu tô certo? Segundo problema, você tá acima do peso? Você tá com aquela barriguinha, você tá com aquela gordurinha na região genital, sabe? Ali na virilha? Você tá acima do peso? Se eu pedir para você correr 10 metros agora, você vai fazendo uma boa ou você vai quase morrer de ataque cardíaco? Tá, esse é o segundo problema. O terceiro problema, você se alimenta bem, você tem uma alimentação balanceada, você come verduras, frutas, alimentos termogênicos, alimentos picantes como a pimenta entre outros, ou você gosta apenas de se de cerveja, de se de bebida alcoólica, de se de refrigerante, coca-cola, doces, churrasco mais gorduroso possível, tá? Agora eu vou dizer para você ou por esses três fatores podem ser o motivo da sua ejaculação precoce? Existem outros motivos que eu vou falar em outros vídeos, mas apenas esses três podem ser os principais, tá? Primeiro, o vício em pornografia é um destruidor de cérebro masculino. E você já deve ter visto vários vídeos aí pela internet falando o quanto esse tipo de conteúdo pode fazer mal para o seu cérebro, para a sua vida sexual e seus relacionamentos. Acontece que o grau de excitação que a pornografia nos traz é muito maior do que a excitação real do sexo. Pois as mulheres dos vídeos são perfeitas, são bonitas, são gostosas e te matam de tesão. Isso faz com que aumente a sua ansiedade. E o problema é que quando você alia isso a pornografia a masturbação você vai se masturbar sentindo todo esse estímulo e muitas vezes você não precisa de acariciar um corpo feminino aliás todas as vezes né você não precisa acariciar um corpo feminino você não precisa chupar uns peitos você não precisa fazer uma mulher chegar ao orgasmo você tá vendo o vídeo ali tudo que você quer gozar então seu cérebro entende que quanto mais você chegar ao orgasmo Quanto mais rápido você chegar, melhor, tá? Então, como você torna, quando você torna isso um hábito, você vê pornografia e se masturba o tempo todo, cada vez você vai gozando mais rápido. Cada vez você vai treinando o seu pênis, o seu cérebro, a chegar lá rápido. Você vê a mulher lá com a bunda rebolando, dançando um funk, alguma coisa, e você vai tocar aquela punheta e você goza rápido. Isso vai treinando o seu cérebro. Isso é um treinamento. E quando você for fazer sexo de verdade, o seu cérebro acha que você está vendo um vídeo pornô, que você está naquele mesmo momento e que você tem que gozar rápido. Então você vai gozar rápido. Não adianta. Você vai penetrar, a mulher vai começar a sentir prazer e você vai ejacular e deixa ela na mão. Isso vira um ciclo vicioso. Então, primeiro passo. Larga essa porcaria de pornografia, se você tem esse hábito. Diminui a masturbação, o ideal é você não se masturbar Mas, não quero discutir isso nesse vídeo, não é o objetivo do canal Mas diminua a masturbação e se se masturbar, não faça isso Não faça isso vendo vídeo pornô Isso destrói sua vida sexual, além de causar impotência, causa ejaculação precoce Causa um monte de coisas que só vão trazer mal para sua vida tá? Segundo ponto Você pratica exercícios, você tá acima do peso Por quê? Quando você está acima do peso, você tem dificuldade de fazer movimentos bruscos, você tem dificuldade de correr, de andar rápido, subir uma escada. E você vai ter dificuldade de fazer sexo também. O corpo, o nosso cérebro, ele foge da dor o tempo todo. Tá? O cérebro, o nós humanos agimos... Quando o nosso cérebro está buscando o prazer, ele está fugindo da dor. É assim que nós nos movimentamos em busca de algo. Ou fugindo de uma dor, ou buscando um prazer, uma realização, uma gratificação. Então, quando você está acima do peso, sexo é um exercício que queima muitas calorias, mas também exige preparo físico para ser bem feito. Quando você está ali, quando você está acima do peso, você está correndo, o que você mais quer? Você não quer parar e descansar? Você quer parar e descansar. O sexo, o cérebro entende isso também quando você está fora de forma. Você está ali todo no gás e você está cansando muito, seu corpo está ficando muito sobrecarregado. Então, como se você estivesse correndo e você quisesse descansar. Então, o que o que seu cérebro faz? Ou ele faz, se você parar um pouquinho, você brocha. Ou ele faz com que você atinja o orgasmo mais rápido possível, já que você está tendo uma relação sexual para que você descanse, porque você está tá muito cansado. E eu posso falar isso para você, porque isso acontecia comigo. Quando eu começava a ficar cansado, eu gozava, quando eu tinha esse problema de ejaculação precoce. Então, você goza, o seu cérebro te faz gozar para você relaxar, porque você está muito cansado, você está forçando demais seu corpo, porque você está acima do peso. Então, faz uma academia, faz exercícios, corre, caminhe, mesmo que você caminhe em volta da sua casa, Dê um jeito de se preparar melhor, de ter um corpo mais preparado fisicamente. De queimar as calorias, de emagrecer um pouco. Assim você vai ter mais disposição. Não é à toa que homens que praticam é, exercícios físicos têm um desempenho sexual em média muito melhor do que homens que não praticam exercícios. A disposição é muito maior. Tá? Então, se faz sentido para você, pratique exercícios físicos. Alimentação. Você sabia que a sua alimentação... Também é um fator importante na sua resistência sexual, que existem tratamentos até através de dietas, de alimentações, para que você consiga ter controle maior da sua ejaculação. Então vamos abandonar um pouco os doces, os chocolates, as gorduras, comer alimentos mais saudáveis, termogênicos, alimentos picantes. Isso tudo você vai entender no site que eu deixei na descrição. Aqui eu estou dizendo para você o que você tem que mudar. Quando você acessar o vídeo do link que está na descrição do vídeo, você vai entender passo a passo como você tem que fazer exatamente para você resolver esse problema definitivamente, ok? Naturalmente. Então mude essa alimentação, coma alimentos verdes, principalmente verdes escuros, coma termogênicos, alimentos que são termogênicos, alimentos leves, saudáveis, e você vai ver que a sua ansiedade vai diminuir, a sua sensibilidade vai diminuir, um alimento que é muito bom, tá, para ajudar nisso. A sua ansiedade vai diminuir e você com certeza vai começar a ver a diferença no seu desempenho sexual. Então, eu tenho certeza que se você não tem esses três hábitos negativos que eu falei aqui, esses três problemas um deles você tem, se você sofre ejaculação precoce, tá? É sempre assim. Você pode ser magro, estar no peso ideal, mas você é viciado em pornografia e masturbação. Ou você pode não assistir pornografia e nem se masturbar muito, mas você está acima do peso, você não se alimenta bem, você não cuida da sua saúde, você exagera no cigarro, exagera no álcool, exagera em drogas, em alguma coisa, tá? Então muda isso aí. Volta aqui e conta pra mim se você não vai melhorar, se você não vai curar esse problema, tá? Agora, pra você saber como fazer passo a passo, quais alimentos você tem que comer, o que você tem que fazer exatamente pra resolver esse problema, você vai clicar agora no link que tá abaixo da descrição, você vai acessar o site que tá aqui embaixo, vai acessar ou nos comentários, vai assistir o videozinho lá que eu deixei lá, tá? E aí você vai saber como você resolve isso de uma vez por todas. Acredite, eu sei como é esse problema. Eu fui ejaculador precoce por anos, desde o fim da minha adolescência até quase os meus 27 anos. Eu perdi muitas parceiras, eu sofri muito, eu tive depressão. Eu já pensei em não, não me relacionar com nenhuma mulher nunca mais. Porque é muito ruim, é muito desagradável você não ter controle sobre seu próprio corpo. Você não poder fazer sexo como as pessoas normais fazem e você ejacular. Isso é terrível, isso é muito triste, isso é um, um problema público, na verdade. Tá? É um problema de saúde mundial, que deveria ser tratado dessa forma. Então, eu sei como é. Por isso, eu fui honesto aqui, franco com você nesse vídeo. Faz sentido o que eu falei? É viagem? Fala pra mim que não faz sentido. Pois é. Então, clica agora no link da descrição, se inscreva, deixa o like, deixa o comentário. Compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder. E nos falamos no próximo vídeo. Até.